Olá, pessoal! Hoje estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Matemática para o quinto ano. Bem, no assunto de hoje, nós vamos ver fração. O que é fração? O que vem a ser fração? Bom, se eu tenho uma barra de chocolate, Paulo comeu cinco pedaços e dessa mesma barra de chocolate, Maria comeu dois pedaços e sobraram quatro pedaços, ou seja... Como é que eu vou representar essa fração? Eu tenho aqui na imagem, na, nos quadrados, 4, representado em azul, que é a quantidade 5, que é representada em azul, que é a quantidade de pedaços da barra, que é o todo, que Paulo comeu, tem o 2 ali em lilás mais claro, que é a, a quantidade de, de pedaços que Maria comeu, e tem os 4 lá em roxo, que é representando o que sobrou dessa. Dessa barra de chocolate. Então, essa é uma forma de eu representar uma fração, ou seja, a parte de um todo. Eu tenho um todo aqui, no caso, 5 comidos por Paulo, mais 2 comidos por Maria, 7, mais 4, que foi o que resultou 11. Então, o um todo é 11 e aquilo que foi comido por, por Paulo e Maria é 7 de 11, no caso. Foram 7 pedaços de 11 que tinham naquela barra de chocolate. No caso aqui, Paulo comeu 5 de 11, que eu represento assim a fração 5 de 11, que eram 11 pedaços. Maria comeu 2 de 11 pedaços e restaram 4 dos 11 pedaços. Como é que a gente lê a fração? As frações recebem nomes especiais quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E também quando os denominadores são 10, 100 e mil. No caso aqui, quando eu tenho é, um terço, eu tenho aqui um meio, ou um, um sobre dois, eu tenho aqui um meio. Quando eu tenho um sobre três, eu leio um terço. Quando eu tenho um sobre quatro, eu tenho um quarto. Um sobre cinco, um quinto. Um sobre seis, um sexto. Um sobre sete, um sétimo. Um sobre oito, um oitavo. Um sobre nove, um nono. Quando eu tenho aqui 2 sobre 5, eu tenho 2 quintos. Quando eu tenho 4 sobre 10, eu leio 4 décimos. Quando eu tenho 7 sobre 8, eu leio 7 oitavos. Quando eu tenho 15 sobre 9, eu leio 15 nonos. Quando eu tenho 1 sobre 10, eu leio 1 décimo. Quando eu tenho 1 sobre 100, é 1 centésimo. Quando eu tenho 1 sobre 1.000, eu tenho 1 milésimo. E quando eu tenho 8 sobre 1.000, eu leio 8 milésimos. Então, essa é a forma de ler a fração. Como é que a gente classifica? Qual é a classificação das frações? Ela pode ser fração própria, ou seja, toda vez que eu tiver um numerador menor que o denominador, aí eu tenho aqui uma fração própria, ou seja, o numerador é sempre o que vai ficar acima, em cima. Então, 2 é menor que o denominador, que é 3. Então, quando eu tiver o um numerador menor que o denominador, eu tenho aqui uma fração própria. Tenho aqui a fração imprópria, é quando o numerador é maior ou igual ao Denominador. No caso aqui, 9 sobre 5, eu tenho aqui um numerador, 9, que vai ser maior do que o denominador. Ela é considerada uma fração imprópria, porque o resultado ele, não, ele vai dar em números decimais, não em números exatos. E tenho aqui também uma fração aparente, que é o numerador, que é múltiplo do denominador. No caso aqui, 8, 8 sobre 4 que o 8 ele vai ser também múltiplo do número 4, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Então, eu tenho aqui uma chamada fração aparente, toda vez que o numerador for múltiplo do denominador. Eu tenho aqui as frações equivalentes e a gente, por exemplo, eu tenho um todo aqui, que é uma, um círculo, e eu dividi no primeiro exemplo em quatro partes, cada parte aqui é uma parte de um todo. No caso aqui, eu tenho aqui a parte roxa, que é um quarto, a parte cinza, que é um quarto, a parte verde, que eu represento por um quarto, e a parte roxa também, que é um quarto, ou seja, que é uma parte de um todo. O um todo eu tenho quatro partes e eu represento cada cor como uma, uma parte de um todo. No outro exemplo ali, eu tenho uma mes o mesmo círculo dividido em mais partes, ou seja, eu tenho um todo dividido em mais partes. No caso aqui, eu tenho o um todo dividido em oito partes. No caso, cada parte ali, cada corzinha, representa uma parte do todo, o azul, o preto, o cinza, o branco, o verde, então é sempre uma parte do todo. Ou seja, eu tenho aqui no caso os mesmos, as mesmas, os mesmos objetos representando, é, sendo representado, sendo divididos de maneiras diferentes. As frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo, ou seja, 1 é, um meio, 2 quartos e 4 oitavos, ou seja, são frações equivalentes, porque ela vai representar, ela vai fazer a mesma representação de um mesmo objeto, como a gente viu lá o, no círculo. É, tanto um quarto, que foi representado lá pelas cores, quando eu divido o círculo em quatro partes, quanto eu divido, quando eu divido em oito partes. É a mesma representação do todo. Todos dois vai dizer que eu estou dividindo o mesmo círculo. Então, eu posso representar dessa forma em quartos ou eu posso de, de, representar daquela forma como eu é, dividi em um oitavos. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Exemplo: obter frações equ equivalentes a um meio. A um meio, no caso, eu tenho aqui dois quartos que é o mesmo que um meio, três sextos que é o mesmo que o meio, 4 oitavos, que é o mesmo que o meio, e 5 décimos, que é o mesmo que o meio. É só eu pegar e sempre multiplicar ele por, pelo numerador. Eu pego aqui, 1 um vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quartos. Aí, por 3, a mesma coisa. 1 um vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. É a mesma representação. Eu só vou multiplicar sempre pelo número, tanto, no caso, eu escolho o número 2 eu vou multiplicar tanto o numerador como o, numerador, o denominador pelo mesmo número e eu vou encontrar uma fração equivalente a ela. A mesma coisa aqui com o número 3, com o número 4 e com o número 5. Então, eu tenho que 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos é uma fração equivalente a 1 meio, porque ela chegará ao mesmo, é a mesma representação de um todo. Portanto, as frações 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos são algumas das frações equivalentes a 1 meio. A simplificação das frações. Uma fração equivalente a 9 sobre 12, com, com termos menores, é, no caso, 3 quartos. Por exemplo, a fração foi obtida dividindo-se ambos em ter os termos da fração pelo fator comum. Eu escolho um fator comum, é um número comum, e eu vou dividir os dois pelo mesmo número. Então, aí eu vou encontrar uma fração simplificada, ou seja, uma fração, é, um número menor daquela fração. No caso, 9... Sobre 12. Então, 9 eu pego e divido, divido 9 por 3 e eu encontro o número 3. E o 12, 12 dividido por 3 também encontro o número 4. Então, 3 sobre 4 eu tenho aqui uma, uma fração simplificada de 9 sobre 12. A fração 3 sobre 4 não pode ser simplificada, por isso é chamada de fração irredutível, ou seja, ela é a menor representação daquela outra fração. Então, ela é uma fração irredutível, porque ela já não simplifica mais. Ela não pode ser mais simplificada, porque eu não tenho nenhum número, nenhum número que ele vai ser comum, no caso, divisor comum entre o 3 e o 4, mais aqui. Então, eu não multiplico, não divido mais. Eu só posso dividir até quando eu achar um divisor que seja comum entre o numerador e o denominador. Adição e subtração de números fracionários. Como é que eu vou realizar a adição e a subtração de uma fração? Temos que analisar primeiro dois casos. Primeiro, são os denominadores iguais. Para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. Para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o, no, o denominador. Ou seja, sempre eu vou conservar isso quando eu digo quando se trata de denominador igual. Eu conservo o denominador e subtraio ou somo o numerador. Como no exemplo aqui. Eu tenho aqui 4 sobre 7 mais 2 sobre 7. Eu tenho aqui 7, que são dois denominadores iguais. Eu vou conservar o 7 no denominador e vou somar 4 mais 2, 6 sobre 7. A mesma coisa no, na subtração. Eu tenho 5 sobre 7 menos 2 sobre 7. Eu vou conservar o denominador, que é 7, como é igual, e vou diminuir. 5 menos 2, 3. Isso serve para a multiplicação e... e ou para a soma e para a subtração de denominadores iguais. Outro exemplo, quando eu tenho os denominadores diferentes, como é que eu vou realizar a soma e a subtração? Para somar frações com denominadores diferentes, uma solução é obter frações equivalentes de denominadores iguais ao mimecer dos, de, dos denominadores das frações, ao mínimo múltiplo comum entre eles. Primeiro a gente vai simplificar aquela fração e depois achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Como exemplo, somar as frações obtendo o MMC dos denominadores. Temos aqui o um MMC de 5 e 2. Na, no exemplo da fração aqui, eu tenho 4 sobre 5 e 5 sobre 2. Eu tenho dois denominadores diferentes, que é 5 e 2. Agora eu vou achar qual é o múltiplo, mínimo múltiplo comum entre 5 e 2. E vou realizar o um MMC. Então, eu sei que o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é igual a 10. Então, 4 sobre 5 é igual a? O número que eu quero descobrir sobre 10. 10 dividido por 5, vezes 4, que eu vou fazer aqui. Como está dividindo, eu vou multiplicar. 10 dividido por 5, multiplicado por 4, que é igual a 8. Então, eu tenho o quê? 5 sobre 2 é igual a um número que eu quero descobrir, dividido por 10. Ou seja, 10 dividido por 2, vezes 5, que é igual a 25. Porque 10 dividido por 2, eu vou resolver primeiro que está entre parênteses é 5. Aí eu tiro do parênteses e resolvo 5 vezes 5 é igual a 25. Então, resumindo, nós vamos utilizar o MMC para obter as frações equivalentes e depois somamos normalmente as frações que já terão o mesmo denominador, ou seja, utilizamos a mesma coisa do caso 1. Um. Aí eu vou pegar aqui 8 sobre 10, que é o MMC do número equivalente do número 5 e depois eu pego 25 sobre 10 que é o equivalente ao número 2. E aí eu tenho 8 sobre 10, com o mesmo denominador, mais 25 sobre 10. Então, vou conservar o 10 e aí eu somo 25 mais 8, é 33, sobre 10. E aí eu vou achar o resultado da soma de números com denominadores diferentes. Eu tenho que primeiro fazer essa fatoração e descobrir o mínimo comum entre os dois denominadores. Mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. E na multiplicação e na divisão de fração, eu tenho, na multiplicação de números fracionários, devemos multiplicar o numerador por numerador e denominador por denominador, assim como é mostrado no exemplo abaixo. Eu tenho aqui 8 sobre 3 vezes 4 sobre 3, então eu vou multiplicar 8 vezes 4, igual a 32, e 3 vezes 3, igual a 9. É, no exemplo aqui, a mesma coisa, menos 5 vezes 4, numerador, multiplico, Menos 5 vezes 4 é igual a menos 20. 2 vezes 3 é igual a 6. 20 sobre 6. Menos 20 sobre 6. que aí o resultado dá, eu posso simplificar, como, já, como eu tenho números mínimos, múltiplos comuns entre eles, eu tenho divisores comuns entre 20 e 3, que 20 dividido por 2 é 10, e 6 dividido por 2 3. Eu acho dez, menos 10 sobre 3, que é uma fração simplificada, de menos 20 sobre 6. Geralmente, quando a gente vai representar o resultado, a gente coloca sempre o mais simplificado, o resultado mais simplificado. Na divisão de números fracionários, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como é mostrado no exemplo abaixo. Quando eu tenho aqui 8 sobre 3 dividido por 4 sobre 3. Então, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Ou seja, 8 sobre 3 multiplicado com o inverso de 4 sobre 3 é 3 Sobre 4, então eu inverto sempre a segunda fração e multiplico a primeira pela segunda. Aí eu tenho 8 vezes 3, que é igual a 24, e 3 sobre 4, que é igual a 12. Eu tenho aqui 24 sobre 12. Como eu sei que o número 24 ele é um número divisor do número 12, então eu sei que 24 dividido por 12 é igual a 2, e eu tenho o um resultado aqui de uma divisão da fração. Então lembrando, na multiplicação... Eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Na divisão, eu vou inverter a segunda fração e fazer a multiplicação, certo? Nesse caso aqui, como os dois são números divisíveis um pelo outro, eu encontro um resultado de um número natural, que é o número 2. Potenciação e radiciação das frações. Na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o um numerador e o denominador a é esse expoente, conforme os exemplos abaixo. Quando eu tenho aqui entre parênteses 4 sobre 3 elevado ao quadrado, eu estou dizendo o quê? Tanto o numerador quanto o denominador, ele tem que estar também, ele vai ser elevado ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado é igual a 16, 3 elevado ao quadrado é igual a 9, então 16 sobre 9. A mesma coisa no exemplo abaixo, 2 sobre 3, 2 terços, é elevado ao cubo. Então, eu tenho que 2 elevado ao cubo é igual a 8 e 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, toda vez que eu tiver essa, essa, essa potenciação, eu vou elevar os dois números, não, não é só o numerador, é sempre o numerador e o denominador. Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada a um número fracionário, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme o exemplo abaixo. Então, quando a gente for tirar a raiz também, eu não só vou tirar do numerador ou do denominador, eu vou tirar sempre dos dois. No caso, a raiz de 25 sobre 64. Então, eu, eu vou separar a raiz de 25 sobre a raiz de 64. Qual é a raiz de 25? É 5, porque 5 vezes 5, 25. E qual é a raiz de 64? 64. 8, porque 8 vezes 8, 64. Então, eu vou tirar a raiz dos dois, tanto do numerador quanto do denominador. É a mesma coisa aqui, é raiz de 1,44, que é o mesmo que 144 sobre 100. Isso representando a infração. É, 144, eu tiro a vírgula e coloco sobre 100, porque eu tirei a vírgula de dois números. Então, eu coloco sempre, porque, no caso 100, porque é dois zeros. Então, raiz de 160, 144 sobre... Raiz de 100, que é o mesmo que 12, que é 12 vezes 12, 144, 144, e 10, que é a raiz de 100, 10 vezes 10, 100. Simplificando 12 por 10, eu tenho aqui, no caso, um, um divisor comum entre eles, que é o número 2. 12 dividido por 2 igual a 6, e 10 dividido por 2 igual a 5, o resultado da fração 6 sobre 5. Bem, para a gente fixar um pouquinho o conteúdo, a gente vai resolver esses exercícios aqui. Primeiro, represente cada fração considerando o retângulo como inteiro, como no exemplo aqui, que eu vou dar. Dois terços. Vocês vão fazer com os mesmos números fracionários abaixo, de A a D, a mesma representação que eu fiz aqui no exemplo, dois terços. Aqui são, eu pego o todo, são três, eu tenho aqui um objeto dividido em três partes, e eu... Apenas utilizei dois terços daquilo. Então, eu vou marcar, o no caso, o numerador. Eu sempre marco o um numerador e o denominador sempre representa o todo. Então, dois terços é dois. No amarelo representa o numerador. Em roxo, está representando o que sobrou do todo. A mesma coisa vocês vão fazer com o meio, três quintos, sete oitavos e dois quartos. Bom, e o resultado é representando é, um, um meio. No caso aqui, eu tenho o todo que é os dois, e um meio representado por vermelho, que é a parte de um todo. Três quintos, eu tenho cinco no total, e os três em vermelho representando as partes do, de um todo. Sete oitavos, os sete em vermelho representando a parte de um todo. Dois quartos, os dois em vermelho representando a parte de um todo. O todo é os quatro, e os dois em vermelho é a parte de um todo. A mesma coisa ali no exemplo que a gente viu, dois terços. Bom, o que nós vimos hoje? Nós percebemos que as frações elas vão ser classificadas de acordo de com acordo a quantidade que elas vão representar. Elas podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.